Ai, Decan, Ai, um ovo, meu lindo. Eu botei pra você. Muito obrigada pelos nove meses, mano. Nove meses, caralho. O nosso ovo é pra você, meu lindo. Tamo junto, mano. Verdadeiro herói. Três...